Oi pessoal, vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço para verificar possíveis erros de costura em uma fotografia 360 graus, tá? Eu tenho aqui já a foto que eu costurei originalmente para o formato equi-retangular, convertida para o formato de faces cúbicas. Então são esses seis arquivos aqui já convertidos. O que, que eu faço? Eu abro eles no GIMP. Ok. Aqui dentro do GIMP, eu aciono a ferramenta de seleção livre. Poderia ter usado a tecla de atalho F, que é mostrada ali em negrito. Eu vou dar um zoom de 100% nessa imagem. Posso fazer isso aqui na visualizar zoom. 1 um para 1, um, 100%, ou posso usar a tecla de atalho 1, do meu teclado aqui. Quando aperto 1, eu dou um zoom de 100%, 2, zoom de 200% e alguns outros zooms pré-programados aqui. Então vou só mostrar aqui um zoom diferente do 1, que é 4. Né? Aqui, clicando com o botão do meio aqui do mouse, eu arrasto a imagem sem fazer nada nela, está com zoom de 400%. Se eu apertar 1 aqui, ele afasta um pouco e bota um zoom de 100%. Mas o que eu quero é varrer visualmente essa imagem, em busca de erros na costura. Para não perder nenhum trecho da imagem, se eu fizer arrastando assim, eu tenho medo de me desviar do caminho e perder um, um trecho. Eu uso a tecla CTRL e a seta para um dos lados. Tanto faz. Vou dar um CTRL para a esquerda aqui e CTRL para cima. Então, eu tô, Aqui, vou mudar o zoom para a gente ver. Eu tô no canto superior esquerdo da imagem. Posso dar de novo aqui. Fui para baixo e para cima. Para direito direita e para esquerda aqui. Pra... É, a direita não adianta. Eu tinha saído do zoom, desculpe. Para a esquerda e para cima. Pronto. Estou no canto superior esquerdo da imagem. Eu botei a tecla para esquerda e para cima com o CTRL do teclado apertado. Aí, eu... Paro de usar o CTRL e vou usar o SHIFT agora, para eu andar de pouco em pouco. SHIFT setinha para a direita, eu vou percorrendo uma faixa aqui dessa imagem. Já cheguei no extremo direito aqui da imagem, está vendo que a barra de rolagem aqui foi toda para a direita. Percorri toda a faixa superior dessa imagem, dou uma setinha para baixo com o SHIFT apertado. É importante usar essa função de seleção livre porque outras funções, às vezes, é, podem danificar a imagem. Por exemplo, se eu tiver com a função de movimentação aqui ativada, que é essa aqui, ferramenta de movimento, eu vou estar tá movendo a imagem dentro do frame. Dentro da... da... Deixa eu mostrar aqui para vocês o que, que acontece. Então, se eu tiver com essa função aqui e começar a apertar Shift, ó, eu estou deslocando a imagem dentro da camada então vai sobrar uma transparência de algum lado certo? então não devo fazer, é, selecionar uma ferramenta que eu não saiba que vai se comportar simplesmente deslocando a imagem na hora que eu usar esses atalhos o mais seguro é usar que eu estou recomendando aqui, a ferramenta de seleção livre tá? pode até clicar aqui dentro da imagem se o, se o foco da ferramenta estiver fora da imagem, se você usar aqui clicando com o mouse o foco saiu da imagem Está aqui na caixa de ferramentas. Você clica aqui e para não fazer uma seleção efetivamente, você dá um ESC. Ele para de fazer a seleção. Aí você tecla 1 um, no um teclado e vai para o um canto escolhido com CTRL e setinha e começa a varrer com SHIFT e setinhas. Aí eu vou uma para baixo, agora eu vou para a esquerda, vou para baixo, vou para a direita, vou para baixo, vou para a esquerda. Vou para baixo, vou para a direita, procurando mais atentamente do que eu, que eu estou fazendo aqui agora, obviamente, né? Eu estou só demonstrando, estou passando rápido, procurando erros de junção, certo? Como eu não pretendo entregar para a navegação final do usuário um zoom de mais de 100%, não vejo necessidade de dar um zoom de mais de 100% aqui na verificação, Certo? E aí, ao encontrar uma falha, eu posso optar simplesmente por marcar essa falha. Posso criar uma camada nova aqui para as marcações, ou eu posso já ir corrigindo. O risco de já ir corrigindo é eu precisar deslocar a imagem um pouquinho para corrigir. Digamos que eu tenha aqui encontrado uma falha aqui. Ah, para corrigir essa falha aqui, eu tenho que fazer assim na imagem. Então. E aí eu saí do meu caminho de verificação e posso deixar de verificar algum trecho da imagem, esse é o risco, mas confesso que eu faço assim, eu não uso uma camada para marcar os erros e depois corrigir tudo depois, mas eu acho que seria uma coisa mais prudente para aqueles que não conseguirem se lembrar e voltar para ver onde estavam ou não tiverem paciência para repetir um trecho que já tenham visto, para garantir que já verificaram e por, assim vai. por aí vai. Tá? Então, as correções efetivamente eu vou mostrar em outros vídeos. Obrigado pela atenção. Um abraço.